o momento em que câmeras de segurança registram uma bola se movimentando sozinha. É como se algo invisível estivesse quicando aquela bola como no basquete. considerado o melhor funcionário de uma empresa de construção civil. Ele era um encarregado, mas ainda assim pegava no trabalho pesado junto com seus subordinados, pois era muito humilde. Um certo dia, uma sonda foi tentar fazer um buraco para uma coluna de um prédio, sendo que após alguns metros não conseguiam encontrar o fundo. Preocupado com o sucesso da empreitada, o encarregado decidiu pular dentro do buraco para averiguar a situação. E como ele tinha muita experiência, ele foi sem qualquer equipamento de segurança que o pudesse puxar de volta. Diz a lenda que até hoje estão esperando ele voltar. Esta é a Anne Eulália, uma jovem brasileira de 19 anos, embora pareça ter 12. Ela ficou conhecida nas redes sociais como a primeira mutante brasileira após expor uma condição bizarra que desafia toda a ciência. Ela garante enxergar barulho. Bom, vou deixar ela te explicar melhor. Oi, meu nome é Eulália e eu tenho uma condição chamada sinestesia. Isso significa que eu sou doida e propenso a cometer crimes de... Não. Quer dizer, eu até sou, mas não por esse motivo. Eu entendi errado ou ela realmente disse que é propenso a cometer crimes? Eu sou doida e propenso a cometer crimes de... Não. Quer dizer, eu até sou, mas não por esse motivo. Isso significa basicamente que seus sentidos são embaralhados. Em outras palavras, eu enxergo o barulho. E eu enxergo também, sinto gosto, cheiro, textura. Eu só fui descobrir que isso não era o comum quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Porque eu tava numa festa com um amigo meu e começou a tocar aquela música Through In My Heart do German Pilots. E sabe aquela parte que fica pam, pam pam pam pam pam? Eu comentei com ele: Nossa, não é engraçado como essa parte é muito rosa e muito macia e muito, muito quente. E ele ficou tipo. Mas depois de entender um pouco sobre o que é isso eu descobri que não é uma coisa ruim na verdade é uma coisa bem legal porque me ajuda a fazer coisas tipo isso daqui que é uma, literalmente uma representação de uma música cada um desses retângulos é um segundo da música Simple Song do Destinos que é uma das minhas músicas favoritas e mas, eu não terminei porque eu fiquei com preguiça, mas também tem umas partes não tão legais tipo a vez que eu tive que parar de ler um livro porque o gosto da cor da página era doce demais e tava me dando enjoo Vozes femininas geralmente têm gosto doce Eu tenho uma amiga que a voz dela tem um gosto de suspiro muito forte E vozes masculinas têm gosto salgado ou amargo Inclusive essa minha amiga da voz de gosto de suspiro Já cantou um dueto com um amigo meu com voz que tem gosto de canja de galinha E foi uma experiência bem interessante Comer suspiro e canja de galinha ao mesmo tempo enquanto eu ouvia a música deles Acordes de guitarra são vermelho ou vinho Pratos de bateria são amarelos e os baixos, sabe, tum tum tum tum, eles são sempre azuis muito, muito, muito escuros. Você já tinha ouvido falar de sinestesia antes? Vamos supor que a gente fala disso, eu adoro informar, então.. Essa foi a aula nem um pouco científica de hoje. Obrigada! Vocês não irão acreditar no que este homem encontrou dentro do telhado de sua casa. É simplesmente inacreditável. Oh, como ele conseguiu deixar chegar a este ponto? Toda essa estrutura está totalmente tomada por colmeias de abelhas. É tanto mel que daria para abastecer a indústria de uma cidade inteira. Aprender pode ser muito assustador, mas também pode ser muito divertido. Você sabe contar de 1 até 3? Aqui temos um vídeo perturbador de um desenho famoso numa versão que te causará um trauma irreversível. Você está contando? É interessante pensar Sim, estamos vendo a mamãe Pig devorando o papai Pig na frente de seu próprio filho. Depois de ter consumido toda a carcaça, foi em busca dos demais. Vamos começar com a nossa primeira Let's try that once more. You can probably say... I can count to YouTube. Eu no vídeo que se segue vemos mais uma novidade do TikTok que mostra mais uma vez o rumo para onde a humanidade está seguindo. Pessoas parecem que estão enlouquecendo e são capazes de ultrapassar os limites da sanidade em busca de likes e visualizações. Aonde este mundo vai parar? Qual seria o próximo passo? Esmagar animais e pessoas na prensa hidráulica? Aí rapaziada, pra quem falou aí ó... Que meus cachorros não brigam, que eu não ponho a mão quando é frango. Eu vi um rapaz comentando. Ah, se for carne eu quero ver, se for osso eu quero ver. Vou mostrar pra vocês aqui. Falou? No vídeo que se segue, vemos o um momento em que um homem toca no alimento que estava sendo disputado por vários pitbulls. Detalhe, ele conseguiu sobreviver sem uma única mordida. Jamais, eu disse, jamais tente fazer isso em casa. Aqui, ó, pra vocês verem. Parou? Solta lá. Eu. Parou? Ó, os pequenininhos não sabem muito o comando, né? Parou? Oh, parou? Imagine se no lugar daquela carne fosse você. Bom, algo semelhante já aconteceu no passado e saiu nos jornais. Só não mostraremos as imagens para não infringir as diretrizes do YouTube. Ah, se carne eu quero ver, se osso eu quero ver. Vou mostrar pra vocês aqui. Falou? No vídeo que se segue vemos um casal de namorados se divertindo muito numa calçada. Foi quando de repente uma criança surgiu do nada e tocou em um deles. Eles ficaram sem entender de onde ela saiu. Seria isso um fantasma? Note que da mesma forma que ela surgiu, ela também desapareceu. Ah. Porra, oh, não guarda essa coisa de voto, de ver voo. Uma equipe de investigadores do paranormal foi até uma igreja localizada no meio de uma floresta investigar relatos da manifestação de uma noiva no ambiente. Como todos já sabem, ela tirou sua própria vida após ter sido abandonada no altar. Inconformado, seu espírito vive a atormentar qualquer um que pisa nesta igreja abandonada. Você perguntou se tem coisa sobrenatural Você viu? Será que foi vento? Thaís do céu Que tem uma luz Que aparece aqui nessa igreja Thaís do céu Você viu? Parecia uma noiva! Meu Deus do céu, Teis! Por fim. Temos um vídeo registrado por um combatente voluntário na Ucrânia. Neste momento, ele está entrando em um abrigo subterrâneo. Note que o local não está em condições de receber pessoas em caso de um ataque nuclear devido à falta de cuidados e manutenção. Após alguns minutos explorando sozinho este ambiente úmido, a câmera registrou algo estranho. Ok, so It's not plugged in. By oh yeah, anything. But... No. Okay, that... I think it was far. I have to go for my stuff, so... <sighs> okay. The definitely from here. Um vulto negro como se alguém estivesse se escondendo entre os corredores. Parece que a todo momento o explorador estava sendo observado, mas quem ou que estaria no local como este sozinho em plena escuridão?